Feliz Ano Novo, minhas divas lindas! Vamos começar 2018 com essa colocação passo a passo de unhas de fibra de vidro fio a fio. Prontas? Vamos lá! A unha já tá toda limpa, feita a sepsia normal, como vocês já conhecem. Já foi lixado em cima da unha para tirar o brilho, tá? De leve apenas. E aí eu mostrei esse balanceador de pH... E aí, vou passar nessa unha. E logo após que secar, eu vou passar o primer, tá? Mais uma vez, os vídeos. <risos> o balancei, balancei, né? Meus vídeos estão toda hora <risos> tremendo. Eu vou pegar um tufinho dessa fibra fio a fio. Vou dar uma emborcadinha nela, tá? E quando o primer estiver seco, eu vou pegar um gel rosa, pink nesse caso, leitoso. E vou colocar, espalhar uma quantidade bem pouca, eu coloquei uma quantidade grande, mas depois vocês veem que eu fui retirando, tá? e aí eu venho aderindo a fibra nessa unha vou pedir para vocês não repararem de novo, meu vídeo tremendo, gente pelo amor de Deus, eu preciso ver um outro tripé para os meus vídeos <risos> ai, é nova aqui? se inscreva no canal Olha lá eu vou lá e vou, colocar o balanceiro <risos> e vou colocar a fibra e aí, com a ajuda de um palito, eu vou fazendo o quê? Eu vou espalhando o gel de baixo na fibra. Qual é a intenção aqui, meninas? Essa fibra ela tem que ficar totalmente molhadinha. Eu não posso deixar nenhuma fibra aparecendo no leito da unha, tá? E aí, eu vou dando, vou passando o palitinho e vou puxando essa fibra para baixo. Dando uma emborcadinha nela. Né? Vocês vão ver que eu vou passando e vou dando uma emborcadinha. Essa emborcadinha, ela já promove uma curvatura, tá? E além disso, ela vai espalhando para os lados a minha fibra. E tá balançando... Minha... Ai, meu Deus do céu, não tem jeito. Vai a cabine e ela já tá grudadinha, tá? A minha cabine é LED UV. Mas vocês vão deixar na cabine um minutinho apenas e já gruda. Agora, eu venho com uma quantidade um pouquinho maior do gel e vou espalhar por toda a extensão até o comprimento que a sua cliente ou você, se estiver fazendo sua própria unha, que você quer. Eu vou espalhando, ah lá, embaixo. Em cima eu gosto desse gel porque eu acho que ele fica bonito. Mas vocês podem fazer com o gel da sua preferência, tá, meninas? E aí, olha só, meninas, é um macete. Vocês vão botar essa unha na cabine, contar até 10, tirar e colocar a presilha, tá certo? E aí eu venho com um gel transparente e vou... Mentira, meninas, tudo uma mentira minha, <risos> continua sendo rosinha, eu coloco mais uma camada do gelzinho rosa, olha só, a curvatura, quando vocês forem colocar o gel, vocês vão contar até 10 na cabine e retirar, tá bom? Pra vocês poderem botar a presilha, depois vocês vão colocar a presilha e volta pra cabine aí nos dois minutos, se for luz o Luiz UV, tá bom? Agora é que eu vou colocar o gel transparente, Vai para a cabine e eu vou tirar aquela gominha do gel com cleanser. E, ou, no caso aqui, eu uso o álcool 70. Esse aqui eu só tô fazendo mais uma demonstração pra vocês, tá? E aí eu vou tirando, vou falando mais um pouquinho, dando algumas dicas. Por que que eu uso o balanceador de pH? Meninas, o balanceador de pH, ele tira qualquer imperfeição da unha, qualquer gordura da unha. Então, independente do gel que você vai usar. Se você vai usar um gel caro ou um gel barato, esse balanceador de pH não deixa o gel é, quebrar, craquelar, soltar, infiltrar certo e ajuda também para pessoas que têm dificuldade em segurar o gel. Às vezes, a cliente tem uma unha muito gordurosa, uma mão muito quente, a pessoa passa muito creme, enfim, existem vários, vários motivos que levam a pessoa a não ter sucesso no seu alongamento. Mas vocês podem ter certeza, balanceador de pH é vida. Esse da, da harmonia Eu Amo, Tá? Eu usei um primer, vocês, vão, vocês viram que o primer é completamente diferente do balanceador de pH. E não tem o menor problema, tá? Tudo lendo esse negócio que tem que usar tudo o mesmo produto. Ah, tudo lendo E aí eu só tô demonstrando pra vocês que eu fiz a mesma coisa. E agora eu vou vir no motorzinho e vou dar o um acabamento. Eu vou dar aquele primeiro acabamento, né? Eu vou tirando... A parte mais grossa do gel, aqueles degrauzinhos, tá? Eu gosto muito de motor, meninas. Gosto de verdade. Acho que ele facilita o trabalho. Nada contra quem só lixa. Agora, é, para você utilizar um motor, você tem que ter a mão leve, tá? Tem que tomar cuidado com a cutícula da cliente, tudo que vocês já viram nos, motos, nos motores, <risos> tudo que vocês já viram nos vídeos anteriores. Então, assim, se você tá com dúvida sobre gel, espalhar gel, é só ir num videozinho que já tem aqui no canal, tá bom? Olha, e ali eu vou dando um acabamento, e assim eu vou fazendo em todas as outras. Não esquece de dar aquele joinha amigo, tá? Se você estiver gostando, se você não estiver gostando, claro. Não dá. Aí eu vou dando aquele acabamentozinho em todas as unhas. ela já tem a curvatura pela presilha, tá? Se vocês quiserem um vídeo mais calmo e detalhado sobre a curvatura C, coloquem aqui nos comentários. E não esqueçam de também comentar que tipo de vídeo vocês gostariam de assistir. Tem alguns vídeos que eu vou soltar já, mas pode ser que eu não tenha feito. Então, coloca aqui nos comentários o tipo de vídeo que vocês querem que eu faça, e aí eu vou dando todo um acabamento com o motor, tá? Ele tá acelerado o vídeo, mas é tudo com muita calma, tá? Pra não esquentar. A rotação é a rotação média, não é uma rotação alta, tá? Esse motor é o da Powertech, pra quem quiser saber, tá certo? E quem quiser saber as marcas dos produtos, comenta que eu falo. Não vou ficar falando marca aqui, meninas. Tá? Não tem necessidade. Cada um usa a marca que é, gosta, que já se sente à vontade de trabalhar, tá bom? E aquele acabamentozinho no motor, a gente vai fazendo nos outros dez dedinhos. outros nove dedinhos. Agora, eu vou dar o um lixamento técnico. Eu queria fazer, meninas, um vídeo mais calmo com lixamento técnico, Tá? Como é que é? A gente vai para ponta da unha, lateral da unha, e aí você vai dando a cabo... Vocês estão vendo que eu tô vendo com uma lixa reta? Não é uma lixa banana, não é uma lixa bumerangue. Dá para fazer com qualquer lixa, se você tem um pouquinho mais de experiência. Lateral, lateral, gangorra, frente, tá? Isso é um lixamento técnico. Eu vou ver se eu faço um vídeo para vocês. Escrevam aqui nos comentários. Depois do lixamento técnico, eu venho com a lixa bloco... E vou fechando esses poros da unha. Essa é uma unha curtinha, tá? E larga. Então, a fibra de vidro, ela simplesmente vai dar, uma, vai dar toda a extensão da unha de acordo com a unha da pessoa, tá, meninas? Olha, tô passando aí um selante. Qualquer selante que vocês já estejam acostumadas a utilizar. Esse é um selante branquinho, aqueles branquinhos mesmo baratinho, não é caro esse. Então, você passa o selante e vai para cabine. Tá certo, meninas? Muito obrigada por ficarem comigo, assistindo o vídeo, dá o seu joinha, se inscreva no canal. Que 2018 seja maravilhoso para vocês. Um ano de paz, de amor e de sucesso. Estaremos juntas. Escrevam aqui o que vocês querem. Na medida do possível, eu vou soltando os vídeos. Um beijo para todas vocês, meus amores.